Cortando play, escute aí um pouquinho dessa dessa montagem. Esse aqui foi um canto de super trinca-ferro muito, mas muito bom mesmo, né? A pedido do nosso cliente, nós colocamos aqui uma sequência bem enigmática, bem da hora mesmo. Presta atenção, logo aqui no começo tem esses pelados aqui, olha, somente esse pelado no começo da sequência. E a sequência, ela consiste em 10 boca mole que a gente colocou aqui nessa, nessa, nessa montagem. E aí, depois vai ter três caratingas, três viradas. Aí, depois ele vai colocar, e sempre contando de canto para canto, 15 segundos de canto para canto. É importante dizer para vocês, pessoal. Sempre importante dizer para vocês. Então, foi 10 boca-mole, 10 é, boca-mole, três viradas. Aí, depois vai ser é, 15 boca-mole, 5 viradas. Aí, depois vai ter 20 boca-mole. E aí cinco viradas também. E aí vai seguir todo esse padrão aqui, como vocês estão vendo, né vai seguir todo esse padrão até chegar aqui, onde completa 30 minutos. Depois de 30 minutos ficará 15 minutos em total silêncio para você manter o pássaro aí pensando na, no tempo do período do silêncio no que você está Tocando para ele é importante o silêncio, tá bom? Vai colocar aí em um pendrive como esse aqui e ele vai poder colocar no aparelho que ele usa lá, no aparelho Tectron, no aparelho que ele possui, no no pássaro professor, FM Eletrônico, qualquer aparelho que ele tenha lá no criatório dele. Esses arquivos eles vão ficar no servidor, né? Nós subimos eles sem nenhum tipo de compactação ele não perde nenhum tipo de qualidade né, a gente mantém esses arquivos salvo em um servidor e quando você usar de adquire né pessoal, você pode receber um link e esse link é uma chave que lhe permite baixá-los aí você baixa e só coloca o WAV e também o MP3 dentro do pendrive ou dentro do cartão de memória e aí você consegue fazer o uso para encartar os seus pássaros, tá certo? Muito mais, muito obrigado pela audiência de vocês aqui, de ter estado aqui comigo até agora, até, até aqui esse momento, né? Espero contar com a audiência de vocês aqui outras vezes. Forte abraço a todos, até um próximo vídeo, até uma próxima live.